Fala galera e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera E é isso mesmo Você pode ver que eu estou jogando na 1.17 Mano Ultimamente, na verdade, há uma semana atrás mais ou menos, lançou a 1.17 e eu perdi meu mapa, sim, a Minecraft é a Fazendia Então eu decidi gravar meio que Minecraft é a Fazendia, digamos, 2.0, beleza? Então estamos aqui gravando aqui, mano, então é isso, né? Então deixa o like aí, se inscreva e nós tamo junto e bora lá pro vídeo roda a vinheta, beleza? Que eu já coloquei aqui baú de bônus já pegou algumas coisas aqui Porém a gente vai pegar pedra aqui, então vamos pegar aqui nossa picareta E o bom é que eu nasci nesse bioma, mano, é que ele tem umas é, árvores muito boas para fazer construções Eu não sei construir nada, porém, provavelmente eu vou construir algumas coisas nesse mapa E eu espero que vocês gostem da série, beleza? É, eu comprei um negócio, mano, que agora vai ajudar muito nas gravações, beleza? É um bagulho aí muito bom, beleza? O jogo tá meio bugado ainda, porque é uma versão a parte 1 ainda, né? ainda vai lançar a parte 2. Então a gente vai pegar algumas pedras aqui bora de timeline. <música> Céu, mano, escureceu e tem um monstro Aqui do lado de fora, eu tive que tampar aqui Rapidão, porque senão o um monstro Viveria comer, é, tá ligado? Aí eu vou tampar aqui, velho. E se ele chegar aqui, tá ligado? Aqui tem uma tocha aqui do baú e aqui eu achei carvão galera, você pode ver também que na 1.17 mudou aqui a textura dos blocos de carvão E na verdade todos os minérios novos Quando eu ia gravar, você não vai acreditar o que eu achei O jogo meio que demorou para carregar, aí deu um bug muito louco que eu consegui ver através do oceano E eu vi que nesse oceano aqui mano, já tem uma lula da nova versão, aquela lua é brilhante eu não sei ainda muito sobre essa versão, na verdade, mano, quando sai aquelas betas mesmo, eu nunca joguei as betas, por isso que eu não sei muito, porém, sei de algumas coisas só, eu só algumas coisas. A gente vai pegar aqui alguns carvões, beleza? Mano, mesmo assim, nessa versão já tá aquele bug lá, que você quebra o minério, ó, e ele fica meia hora pra quebrar ainda, ó. Aqui já devia ter quebrado, aí fica esperando mais um tempinho, tá ligado? Só quando eu viro assim pra cima, ó, que já quebra aqui, é, mano. Parece que é tipo um lag, sei lá. É, então vou fazer aqui uma craft table Fazendo meus itens aqui de pedra Vou fazer essa série muito diferente da ontem A gente vai fazer aqui ó Pá de pedra, pica ereta de pedra, espada de pedra Machado de pedra já tem, beleza Agora nós já temos todos os itens aqui já necessários pra gente tá... Peraí que eu tô agitando aqui o microfone, desculpa aí a gente tá continuando aqui, beleza? Pra gravar aqui de boa, tá ligado? Com um é esse bug véio, que fica demora um ano para carregar, mano. Opa, é isso eu vou desativar uma opção aqui para ver se isso é lag. Cara, eu sei que o vídeo vai ficar meio feio com essa iluminação suave tirada, mas é para ver se isso resolve. E era mesmo lag, mano. É, não é bem lag, né? Porque ainda continua. Hum, assim eu acho que eu vou ficar jogando assim, galera. Só para tirar o lag, digamos assim, porque eu gravo. E fica travando aqui a gravação Tipo, a mim não tá travando Por não sei que na gravação vai travar Porque eu já tô acostumado com isso Tipo, a mim aqui tá uns 30 FPS Só que por algum motivo, lá no, aí no. na gravação Fica parecendo que tá o FPS bugado, mano Parece que tá travando, ó Aqui tá lisinho, mano Tô movimentando aqui, ó Enfim, bora resolver isso aí algum dia Eu não sei quando eu vou resolver isso Beleza, a gente já pegou aqui muito carvão, mano Vamos quebrar aqui, beleza Agora sim, mano. a gente vai abrir aqui essa caverna aqui pra gente sobreviver. Então, galera, eu tô aqui terminando já praticamente aqui e a gente vai estar tá fazendo aqui. aqui já um pouquinho, né? Eu vou esperar amanhecer. Eu não sei se necessidade tá de dia já, mano, porque isso aqui é muito escuro, tá ligado? Para colocar aqui, peraí. Vou colocar aqui uma tocha aqui, vai pra ver. Eu tô com muito medo de aparecer um monstro aqui. Deixa eu ver se até tá gravando. É, tá. Beleza, a gente vai tampar aqui, tirar essa. Esses blocos de terra agora, mano. porque os blocos de terra também vai ficar muito feio, então bora eu tirar aqui, não, caralho! Não! É, eu fiz merda, eu abri o buraco aqui, mano. Essa porra eu estranho de novo. Mano, a primeira casa vai ser aqui, que eu tô ligado, que isso aqui vai ser difícil de sobreviver, porque nesse bioma eu acho meio feio, mano. Porque ele é todo melado de bosta, velho. Esse, esse chama assim melado de bosta, tipo, eu sei que não é bosta, tá ligado? Mas parece bosta. Aí se eu fosse fazer, por exemplo, uma fazendinha aqui vai ficar bonita a fazenda Só que, mano, ela é de bosta Eu vou, vou tentar achar um toque suave aí eu pego o um bloco de bosta Eu vou chamar de bloco de bosta, né? E vou meio que colocar, tipo, fazer um chiqueiro Beleza A gente já fez aqui um buraco bem grande para nós estar sobrevendo Beleza, galera Eu acho que a primeira noite nós conseguimos sobreviver aqui de boa Mas agora eu quero minerar Então bora de time-lapse aí, beleza? Bora lá Minha picareta quebrou, bora fazer outra aqui, mano, que ódio. Achei ferro, ó, mano. Você pode ver que a textura do ferro mudou, véi. Mano, tá muito linda essa versão, véi. Na moral. as últimas atualizações, essa aqui tá sendo a mais... Assim, mais... Trabalhada. Olha isso, mano. Agora eu não preciso mais achar... É... Assar ferro. Tô ligado que agora você tem que assar o ferro. Agora não vem só o bloco inteiro. Você vai ter que colocar na fornalha pra isso virar terra. Aqui é tipo a pepita do ferro, digamos assim. Tá muito top essa versão, mano. Meu Deus, mas cascalho, fiado. Ah não, mano, não vou aguentar não, vou cavar para baixo, tá ligado? A gente cavar pra baixo. Aqui achei ferro, tá vendo? Olha, eu vi um raio-x ali, mano. Olha, bugou aqui. Eu vi rapidão um raio-x. Se a gente continuar aqui, a gente vai parar bem numa caverna. Mano, que... Eu achei ouro. Não, ouro não. É o novo minério, mano. Acho que é cobre. Mano, achei cobre, viado. Eu achei cobre. É, aquilo que é, é é daquilo que é feito a estátua da liberdade. Deve pegar com... ó oh, de pegar com picareta de pedra, mano. Não é igual o ouro e o diamante. Olha, mano. Pra quem não sabe, isso aqui é, é disso que é feito a estátua da liberdade. Agora, por que que ela é verde, eu não sei. Sendo que devia ser meio a laranja. É, não faz sentido. Ah, a gente vai continuar aqui. galera achei uma mina o oh, louco ó oh, galera pra vocês perguntam quem é minha namorada que é minha mina <risos> a ah, não velho que piada bosta mano o fedor o fedor o que tem monstro mano aqui tem aquelas aranhas velha louca calma aí galera eu acho que eu vou vou vamos aqui explorar né vamos tomar cuidado caraca ficou escuro demais Galera, eu acho que esse episódio vai ficando por aqui. Galera, no próximo episódio a gente continua, galera. Eu já deixou aqui alguns ouro, um novo minério também. Então no próximo episódio a gente continua aqui nossa saga, beleza? Então essa foi a Fazendia 2.0. Espero que tenham gostado e vamos junto. Falou e até o próximo episódio.